O país continua a necessitar, independentemente da espuma dos tempos e dos episódios lamentáveis a que vamos assistindo, mas o problema do país é o modelo de desenvolvimento económico, é o crescimento económico, é o combate à inflação, é o combate a estes enormes desafios que temos pela frente, é melhorar a produtividade e a competitividade das empresas, é melhorar a condição das famílias, é cumprir estes grandes objetivos que Portugal tem pela frente, de gerando crescimento económico, aumentando a sua competitividade, indo para mais e diferentes mercados, dando melhores condições às famílias. É este o objetivo e é este o centro a que devemos olhar e preocupar-nos. O Sr. Presidente é um otimista por natureza e resoluções rápidas existem sempre, até porque os tempos exigem resoluções rápidas para os problemas que temos. Não foi um não foi abordado não não foi isso que aqui nos trouxe e em relação à pergunta que me faz aquilo que nós desejamos e por isso celebramos em sede de consultação como disse o acordo de competitividade e rendimentos celebrando aí o pilar da estabilidade social o outro pilar fundamental o nosso modelo de desenvolvimento é o pilar político da estabilidade política obviamente que episódios que atrasem que reduzam a eficácia, que minorem essa possibilidade e dê à estabilidade política alguma fragilidade, são fatores, para além de perturbação, de protelarem no tempo decisões que são urgentes que sejam tomadas e quanto mais tempo as adiarmos, quanto mais tempo por episódios internos, político-partidários, essa estabilidade política estiver comprometida, mais tarde realizaremos estes objetivos. E é essa a dimensão que nos preocupa.